Bom, vamos falar um pouquinho sobre, o, o, sobre esse programa, o Screaming Frog, ele vai ser a base para descobrirmos o que precisa de ajuste no SEO da loja virtual, então a primeira coisa que a gente precisa fazer é digitar aqui o domínio, sem www, sem https, sem barra, start ele vai começar a fazer uma pesquisa que vai mostrar todas as páginas indexadas o que é importante, como é um software pago, né, ele verifica só até 500, uh, 500 produtos, vamos falar assim ou 500 páginas que tem a tua loja virtual, tá? acima de 500 precisa comprar o software eu estou usando essa versão gratuita mesmo, para justamente ser o que vocês vão estar tá utilizando bom, o que, que ele vai, vai trazer para nós, aqui ó, ele continua pesquisando, né, já 47% está indo o que, que ele vai trazer para nós aqui, ele vai nos mostrar é, primeiro todas as páginas que o Google, veja aqui no Adas, que o Google enxerga da nossa loja tá Todas as páginas. Então vamos ver aqui pela lateral, ó, tá vendo? Já achou 360. É... Vamos esperando. Páginas HTML 240. 80 e poucos por cento. Tá terminando. E aí o que, que ele vai nos trazer? Tudo que ele achou. E aí vai começar a mostrar. Nós vamos clicando aqui nessa lateral. O que que a gente tem para melhorar de SEO? 99% ele, ele foi pesquisar 500, tá vendo? No máximo Pode ser que tenha mais produtos Sendo que HTML mesmo ele achou 325, ok? Então vamos lá O que que é uma das primeiras coisas que eu verifico? Aqui, ó ele, ele achou página indexada com HTTP e achou com HTTPS mas nesse caso aqui, tá certo porque o HTTP, ele está usando um, um redirecionamento 301 e, e vocês vão aprender mais e entender o que é isso pro o domínio correto que como você, neste caso como que ele indexa? com WWW, tá? então sempre HTTPS com WWW só tem aqui, ele com HTTP nesse caso, perfeito, passou nesse primeiro teste bom, vamos ver os títulos, tá? então, tá vendo, eu posso clicar aqui na lateral ou aqui em cima, tá? então vamos lá, vamos ver os títulos, eu clico, são as páginas, eu vou clicar aqui para ele fazer um alinhamento e olha o que, que a gente começa a descobrir páginas com títulos iguais tá vendo não pode a gente tem que ter esta página aqui que é a... acessórios bandanas e roupinhas deveria ter uma um outro título mas nesse caso o ó, ó que tá acontecendo na verdade ele ele indexou eu acredito que essa página é a mesma que esta daqui ele indexou duas vezes ele indexou uma usando esse catálogo php e uma usando a url amigável como que a gente vê isso daqui vamos abrir no browser Woof Classic, no Appetite Store, tá? Então abriu, vamos abrir de novo. Vamos abrir agora de cima. É a mesma página. Aparentemente, é a página da categoria. Categoria, acessórios e roupinhas. Ó, é a mesma página. Vou usar uma página aqui e a outra aqui, ó, eu mudei de página, mas é a mesma tá? então isso daqui já é um problema, conteúdo duplicado é, existe uma forma da gente desindexar essa, este site aqui, esta página tudo que for, sempre que tiver, a partir de uma interrogação, a gente vai desindexar tendo certeza que está indexado com a url amigável nós podemos e devemos desindexar esta daqui tá? Aqui começa a mesma coisa: ó, Cata categoria, marca. Pode ser que isso aqui também esteja indexado é, como, como um produto, como um URL amigável. A gente não, não sabe. Deixa eu pesquisar essa marca aqui. All. Não, ele só ele achou outra categoria, tá? Ele não não está então também como URL amigável. Mas a gente precisa decidir, a gente quer isso aqui ou não? Ou vamos criar uma página? A plataforma cria uma página para marca com URL amigável, sim ou não? Independente disso, onde está o erro aqui? Esta categoria pode ser que seja nesta página, aí vai depender de cada pl plataforma nós estamos usando um título igual para várias páginas não pode, mesma coisa aqui olha, nós temos quatro páginas usando o mesmo título não pode, é como se a gente falasse para o Google eu quero que esta uh, essa seja a palavra-chave principal desta minha página só que você não pode ter a mesma palavra principal para várias você vai estar tá concorrendo entre si então, se aqui é bolsas UF e tal, aqui deveria ser bolsa de transporte para passeio PET para transporte PET para passeio Wolf Classic, ok? Bom, eu, eu, eu fiz um alinhamento aqui e, e nós estamos dando uma olhada o que, que tem dobrado ou não. Ó, aqui dobrado, mas pode ser aquele mesmo problema. Tá indexando a mesma duas vezes. Não deveria, tá? Aqui facilita para nós isso, ó Se eu clicar em duplicado, ele já vai me mostrar tudo que tem de duplicado Sabe o que, que a gente tem que fazer com esses duplicados? Zerar A missão que vocês têm é zerar esses duplicados Mesma coisa aqui, Missing Essas duas páginas não tem título, precisa <coughs> Então qual é a missão? Tudo que tiver sem título, colocar um título E aí, não... É importante também mas não é vital isso aqui ó menor de 65 caracteres desculpa menor que 30 caracteres aqui são títulos pequenos a gente pode dar uma melhorada nesse título dessa página vai ajudar também a indexar vai ajudar o internauta a enxergar melhor o que, que é o conteúdo dela tá e aqui acima de 65 quando é, o, este software e o próprio Google, né? Ele pede para que seja acima, é, acima de, até 65 caracteres é porque ele não vai aparecer. Se a gente usar aqui embaixo, um... Ó, eu vou clicar numa página aqui e vou clicar em SERP Snippet. Tá vendo, olha? O título O que mais o seu pet pff, merecer para total conforto não apareceu então às vezes você faz um título muito grande e aí não aparece tudo no caso aqui ó vai aparecer mesmo sendo maior ele é só o nome da loja que sumiu então até aí tudo bem tá então a gente vem aqui em SERP ele sempre vai mostrar como que tá aparecendo é, lá embaixo aqui no caso olha que legal ele está dizendo tem mais que 65 caracteres, mas está mostrando tudo. Sabe por que está mostrando tudo? Porque tem isso aqui também, ó. Tá vendo? 200 pixels ou 568 pixels. O Google, na verdade, ele não conta caracteres. Ele tem este tamanho aqui em pixel, tá? Às vezes, por exemplo, isso aqui, ó, é um caractere bem fininho, o i, um caractere bem fininho, dois pontos fininho. Então acaba cabendo mais caracteres, coube 68, porque não ultrapassou a quantidade de pixel, tá? Mas então é, é importante, se tá com menos de 30 caracteres, melhora essa explicação, né? Esse título da página. E se tá com mais de 65, dá uma verificada se tá passando todo o recado que você quer passar. Ok? Aí vamos lá, Meta Description Essa é a parte mais importante Meta Description é justamente o que vem Aqui quando a gente está no Serp Snippet, aqui ó É o que vem aqui, é o que faz o internauta Muitas vezes clicar ou não no seu link Quando ele está navegando Na busca orgânica do Google Tá? Então, o que, que nós temos aqui, olha Missing, nós temos 13 páginas Sem Meta Description Precisa Essas páginas precisam de meta description não pode deixar sem porque quando a gente deixa sem o google já oh, nossa aqui ele tá jogando nada mesmo ah tá tudo bem é que ele não está indo buscar no google, nossa esse aqui não tem nem título é, ele está tá mostrando o que está acima mas quando a gente colocar essa página no google o que que vai acontecer? Ele joga aqui, ele joga aqui embaixo Qualquer coisa que ele lê lá dentro do site E pode ser uma coisa que não seja interessante Nós temos aqui também, olha 80 páginas com A meta description duplicada Não pode Tem que tirar Nossa, isso nem é meta description Tá? Nós precisamos tirar a meta description duplicada Mesma coisa nós temos acima de 155 caracteres e menor que 70 aqui é o mesmo caso então ó aqui compre o casaco qualquer envio imediato e conveniência aqui não vai dar para ler tudo é nem vai dar para ler tudo mas ó tem 156 passou um pouquinho e passou aqui o que acontece ó, só está mostrando 151 por que ele não está mostrando só 155 que é que pede? Porque quando você passa do tamanho que pode aparecer na busca orgânica, ele ainda termina com três pontinhos. Ele ainda te rouba mais caractere, tá? Então, se está acima de 155 caracteres, arruma. No mesmo caso, esses 155 caracteres é a questão de 930 pixels. Tá? Ele vai aceitar 930 pixels, igual com nós estávamos falando do título tá? às vezes ele aceita 155 pode ser que se tivesse muito i muito dois pontos muito ponto nesse texto ele ia acabar aceitando então lembre-se menos que 155 ou teste aqui e veja se vai caber toda a informação este é a parte mais, uma das partes mais importantes para garantir o seu posicionamento na SERP do google por exemplo se você, quando você lança um site coloca lá, cadastra um produto uma vez, pode ser que o Google já jogue ele lá em cima. Jogou lá em cima, mas você... É, acabou... Tava com esse texto ruim de... Uh, de meta description. E o que que ele fez? Não, não tá fazendo o internauta clicar, desculpa. Você está bem posicionado, mas não faz o internauta clicar. Então o seu CTR, a sua taxa de clique, vai ser baixa. Então o Google fala, Pô, eu estou colocando o casaco para cachorro lá em cima. Só que ninguém está clicando. Então isso aqui não está atendendo a necessidade do usuário. Vamos colocar uma posição para baixo. Aí continua não clicando. Vamos colocar uma para baixo. Então meta des a, descrição, a meta descrição é uma das coisas assim mais importantes. Título e meta descrição. Mas a meta descrição é o que faz a pessoa... Clicar mesmo no.. Na... Faz ela ler e falar assim, sim, esse é o produto que eu tô querendo. Tá? Que nem aqui é uma meta description. É, deixa eu achar uma forma meiga de falar. Tipo, horrorosa. Não é compre o casaco. É, não falou nada do casaco. Quais são os atributos desse casaco? Tá? Nós vamos ter uma aula só sobre como criar essa meta description. Mas quais são os atributos? O que, que ele tem de diferente? Por que, que ele é bom? Ok? Envio imediato e é a conveniência de comprar. Isso aqui ele deve estar colocando para todos os textos. Não, vamos falar do produto, entendeu? Ah, pode ter os seis vezes juros? Ok. Mas vamos falar do produto. É, é, a gente quer que a pessoa clique para que satisfaça a necessidade dela. O que, que esse casaco aqui é top que vai fazer eu clicar nele? Entendeu? Bom, nós temos também meta keywords. É, aqui, me, uh, uh, tinha até aparecido, duplicate, ó, tá vendo? um monte de meta keyword e 3. não sei porque, deve estar tá sem querer isso, né? ninguém porque gostaria de indexar o uh, nome da plataforma mas olha, não tem meta keywords, o google usa meta keywords? não tá, mas o, a microsoft, o bing usa, e outros podem usar, então não custa você colocar duas, três palavrinhas aqui, chaves importantes, que muitas vezes, aí dependendo da plataforma, acho que a grande maioria, vai ajudar até na pesquisa. Né? Você coloca a palavra aqui, pode ser que essa palavra, se a sua plataforma pesquisa meta keyword, acredito que sim, é, vai acabar te ajudando na pesquisa. Então, eu gosto de dar um exemplo, vai Mortal Kombat, né? o jogo. É, nossa, as pessoas escrevem muito errado o combate, que é K-O-M-B-A-T. Tem gente que escreve combate com C-T-E. Pode ser que sua plataforma não tenha a pesquisa fonética, então pode ser que aqui seja o lugar de você colocar é, grafia errada para quem vai digitar o nome do teu produto aparecer. Tá? E eu acho, para o Google vai fazer diferença, já te digo com certeza, não, mas coloca aqui três palavrinhas. Três meta keywords. Isto faz diferença. Vamos falar de H1. H1 é um texto mais importante dentro da página. Tá? E aqui está tudo igual. né? Quando a gente... É, é, na descrição de um produto... É, pode ter H1, H2, H3. Vocês vão ter uma uma aula sobre, só sobre essas tags é, como você colocar melhor e posicionar ela no, na tua loja dependendo da tua plataforma, não custa você pedir, se é uma plataforma alugada se é uma plataforma mais sua, tipo Magento, Wordpress ou alguma outra que você trabalhe com o código fonte você vai programar, ah, eu quero que o meu nome do produto seja H1 eu quero que a categoria seja H2 isso também é a relação de importância que o Google vai ler e dar para essas palavras dentro do teu site. Nós temos aqui, também faltando H1, temos bastante H1 duplicado, que na verdade não tem H1 nenhum. Esse H1 deve ser dentro da página. Vamos abrir uma página? Eu vou exibir o código fonte. H1 É, o que tá dentro do H1 É a palavra Petite Sophie É o nome hein? em algum lugar aqui Deve ter tá. Por exemplo, aqui poderia ser Conteúdos especiais para o seu bebê de quatro patas Ou kits para higiene Essas palavras grandinhas Elas deviam ser tipo H1, H2 Entendeu? H1, H2 você, é, vocês vão ter uma aula sobre isso, mas é para vocês entenderem o que é H1, H2, tá? É, imagens, as imagens, é, aqui ne nenhuma tá faltando, não, ou todas estão faltando, desculpa, todas estão faltando, a gente tem o atributo alt, né, as imagens tem que ter, o áudio, o título, muitas vezes, a gente vai falar bastante sobre isso também e eu acredito que eu falei, tem, tem, são muitas opções que esse programa dá mas eu acredito que eu falei as mais importantes e que você, aqui é legal saber, ó, tipo, ah, o Analytics está em todas as páginas do meu site ou não está, ele mostraria qual, é, é, você, você sabe que você tem tantos então, produtos, pelo menos, né? Putz, não está em todos, quantas que eu tenho lá indexado no meu search console tá? então eu acredito que eu, eu falei bastante das coisas importantes que são, vamos dar uma recapitulada vamos lá que são os títulos nunca duplicado meta description nunca duplicada, nunca duplicada e inclusive vocês vão aprender nunca nem copiada de outro site nem do fabricante, meta keywords não vai ajudar no google mas não vai atrapalhar, colocar umas três, h1 e h2 e images esses são os requisitos principais que a gente olha dentro do screaming frog para fazer a otimização. Primeiro objetivo é zerar duplicados e zerar o que tá vazio, tá? Então é isso daí, vamos para a próxima aula.